Para me preservar, não é justo eu competir agora, porque eu não estou preparada. Eu vou entrar para quê? Para me desgastar, arriscar, querer treinar muito na última semana e agravar minha lesão. Meu objetivo é em agosto. Não é agora.